Como eu faço para não sentir sono durante os estudos, durante a leitura? Estou lendo alguma coisa e começo a sentir aquele sono terrível. Né? O que, que você deve fazer? Primeira coisa, investigar a origem do sono. Bom, teve uma boa noite de sono? A questão da alimentação, se você não se alimentou adequadamente ou se você comeu demais. Né? Outro fator que pode causar sonolência é a iluminação. Muitas vezes a luz que você usa para estudar ela está sendo projetada não na página do livro, mas na sua mão, sobre a sua mão. Isso causa, faz o que Uma sombra sobre a página do livro. E essa sombra pode exigir o quê? Um esforço visual. Um outro fator também que pode gerar isso é a iluminação do ambiente em si. Um ambiente muito escuro também pode exigir um cansaço visual. Um outro fator é o cansaço mental. Muitas vezes você, depois de um dia desgastante, você resolveu estudar com que na hora dos estudos você tenha algum tipo de sono leve.